Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o infame pistoleiro José Maria Chaves. Ele foi o responsável pela chacina do posto King. Nesse episódio lamentável da história piauiense, três policiais civis foram bárbara e covardemente assassinados. José Maria Chaves se apresentava como industrial, e a sociedade teresinense e piauiense o abraçava, mas ele era um, um pistoleiro uh, conhecido em todo o Nordeste, que tinha inclusive mandado de prisão contra ele no Rio Grande do Norte e foi exatamente esse mandado, o cumprimento desse mandado, que resultou nesse episódio conhecido como a chacina do Posto Kik. Bom, eu vou pedir que você deixe o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu quero também agradecer aqui ao compromisso que nós assumimos com os nossos espectadores. Nós pedimos 150 likes no vídeo sobre o Pistoleiro Catanã e, e, claro, com um o compromisso de fazermos aqui esse vídeo acerca do José Maria Chaves. Eles têm uma relação... Eh, depois a gente pode até fazer um outro vídeo mostrando em profundidade como se dava essa relação entre José Maria Chaves e Catanã. Eu quero agradecer também pelos 35.700 inscritos. Nós vamos adiante e vamos ao vídeo. O José Maria Chaves era, era um pistoleiro temido, não apenas no Piauí. Temido na região Nordeste, temido a partir do Rio Grande do Norte, que era o seu estado natal. E, e ele se apresentava aqui no Piauí como industrial e tinha uma fábrica de doces no bairro Pissarra, na zona sul de Teresina. A chacina do posto King aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1974, ao contrário do que dizem muitos, né, que. Que costumam tratar sobre o assunto na imprensa, que costumam fazer artigos para a internet, eles sempre colocam a data como dia 14 de fevereiro. Não foi essa a data, a data foi dia 16, que era um sábado de carnaval. No posto King, que fica ali na subida da ponte uh, da Frey Serafim, da ponte JK, aqui na, na Avenida João 23, ponte JK é a que vai para a Frei Serafim. A outra ponte que foi construída depois. É a ponte Frei Serafim, que vem para a Avenida João 23. Então, no posto King estavam o senhor José Maria Chaves e o, o advogado Renê Santos Rocha, que era o seu advogado num processo que ele respondia no estado do Rio Grande do Norte por agressão. Com eles estava o técnico da Secretaria de Fazenda do Estado, o senhor Cláudio Vieira Lima. Então, nesse momento em que eles ali se encontravam, na na, no, no posto King acompanhados Tanto o advogado Quanto esse, esse comerciante Esse industrial acusado Que depois se tornou um notório pistoleiro Reconhecido como tal Estavam ali conversando Quando chegaram os policiais civis Francisco Teixeira Lima Que era delegado do, do 6º Distrito Policial de Teresina O Geraldo de Souza Pinto Que era conhecido como Pintinho do terceiro DP, o Manuel Rodrigues Carvalho, que era o Paciência do primeiro DP de Teresina. Eles foram cumprir uma carta precatória da justiça do Rio Grande do Norte com o um mandado de prisão expedido por agressão exatamente contra o senhor José Maria Chaves, em face de uma vítima não identificada Nessa história escabrosa, dantesca Que foi a chacina do posto King Houve um único sobrevivente Que foi o investigador Batista Então o que é que acontece? O delegado uh, Lima se aproxima Pede para falar com ele é, Porque tinha a determinação Para cumprir aquela, aquela carta precatória Conduzindo até a delegacia do primeiro DP Ele colocou a mão no ombro de maneira cordial no ombro do delegado, e antes que o delegado pudesse esboçar qualquer reação, ele saca de uma pistola e dispara a sangue frio contra o delegado Lima. Os outros policiais foram pegos de surpresa, e, e, e na verdade existe uma teoria de que não foi apenas o Zé Maria Chaves que disparou, outras armas também teriam disparado naquele momento, mas ele assumiu sozinho, essa acusação. E por que que a polícia suspeita? Porque a perícia que foi realizada pela Polícia Civil do Piauí indicou que havia balas de vários calibres durante esse essa troca de tiros, que na verdade não foi uma troca de tiros, foi uma execução brutal desses policiais, eles também reagiram mais tardiamente, puxaram suas armas e atiraram a esmo praticamente, não tiveram condições. Ele, por causa disso, ficou conhecido como um grande atirador, como um homem de pontaria infalível, mas a suspeita é de que outros tenham praticado esses disparos igualmente junto com ele, no caso do advogado René e do, do, do técnico fazendário Sr. Cláudio Vieira. É, então essa questão, essa suspeita, ela existe até os dias atuais, porque esse caso aconteceu há muito tempo, mas em face de ocorrências outras e do falecimento dos principais implicados, nunca pôde ser totalmente esclarecido. É, quem foi que atirou além do José Maria Chaves? No dia 19 de fevereiro pela manhã, por volta de 8 horas 47 minutos, 8 horas e 50 minutos, o policial Luiz Alves dos Santos, o pé de vim vim, foi até o escritório do advogado René dos Santos Rocha. O que é que acontece? Depois do episódio da chacina do posto King, o Zé Maria Chaves ele não se apresentou à polícia. Não no primeiro momento. Apenas disse que iria se apresentar oportunamente, porque estaria correndo risco de vida justificou a matança dos policiais com o fato de que havia ali uma ordem expressa para que ele fosse executado lá no posto King, na churrascaria que existia ali no posto King e o René, que era o advogado é, estava representando os seus interesses e se comprometeu com a autoridade policial em apresentá-lo Acontece que esse policial, Luiz Alves dos Santos, conhecido como Pé de Vim Vim nesse dia 19 de fevereiro, ou seja na terça-feira de carnaval, o episódio foi no sábado, aí nós tivemos domingo a segunda e na terça-feira de carnaval, pela manhã, cedo, antes das 9 horas, ele foi até o escritório do doutor René dos Santos Rocha. Me parece até que ele já estava dentro do escritório, tinha entrado sorrateiramente, ninguém sabe como, e, e quando o doutor Renê entrou, ele disparou contra ele, Uh, várias vezes até provocar a sua morte ali em loco ele morreu ali no ato no ato dos disparos logo em seguida ato contínuo e lá no escritório estava a secretária Francisca Ferreira do Monte e ela ouviu os disparos uh, e viu o homem fugir mas ela não conseguiu identificar a sua fisionomia ela não não teve condições pelo que ela disse à polícia não foi possível identificar a fisionomia, mas logo em seguida o próprio Pé de Vim Vim se apresentou como autor dos disparos. Disse que havia praticado aquele ato para vingar os seus amigos que tinham sido mortos de forma covarde pelo pistoleiro Zé Maria Chaves. E ele entendia que o doutor René dos Santos Rocha também tinha participado da execução. Também tinha participado do ato de matança contra os policiais. Então o Pé de Vim Vim foi a julgamento foi condenado a 18 anos de reclusão. O juiz que presidiu o Tribunal Popular do Júri, no caso do Pé de Vim foi o juiz José Carneiro Neto, tendo como promotor o doutor Valdir Guimarães. Mas atuaram também como assistentes da acusação os advogados Paulo Santos Rocha, Iracema Santos Rocha, Guido Santos Rocha e Nicolau Joaquim Neto. Porque a família Santos Rocha ela tem uma tradição, são pessoas que atuam como juristas há muito tempo, então eles são tradicionalmente é, é, ligados ao mundo jurídico. Então três familiares do René dos Santos Rocha atuaram na assistência da promotoria, o que foi determinante para a acusação, do, para a acusação contra o pé de Vivim e, consequentemente, a sua condenação. Depois ele reclamou para a imprensa, isso está registrado no jornal O Dia, e num belíssimo artigo escrito... Pelo nobre professor Reinaldo Coutinho Eu só vim a conhecer esse artigo muito depois que havia feito as pesquisas Para um livro que escrevi sobre os crimes que abalaram o estado do Piauí E ali ele confessa, né, desabafa na, na verdade para o, a imprensa Está no jornal o dia do, seu, do dia do seu julgamento Logo depois ele conversando com o jornalista disse que ficou muito Triste, muito humilhado, porque o Paulo Santos Rocha o chamou de muitos nomes feios, o xingou e, e o tratou com, com um tom de, de muito deboche, porque é, era o estilo né, da, da acusação de, além de condenar a vítima, torná-la uma pessoa réis, infame ao réis do chão. Mas com relação ao Zé Maria Chaves, o que foi que aconteceu com ele? Não aconteceu nada, ele foi levado a julgamento, pela, pela morte dos três policiais No caso da, da tragédia Que nós acabamos de relatar Foi o policial Lima, o policial Pintinho E o policial Paciência E somente o Batista conseguiu sobreviver Mas conseguiu sobreviver ferido E relatou o que pôde ver né? Porque ele não teve condição de ver muitas, muita coisa Porque estava sob fogo cerrado Estava tava sob intenso fogo do tiroteio ali Naquele episódio lamentável Que durou poucos minutos Mas que tirou a vida desses três policiais Então no dia 7 de maio é, do ano de 1974, ele foi levado a julgamento no Tribunal Popular do Júri de Teresina e foi absolvido, espantosamente absolvido por 7 a 0, 7 a 0 a absolvição do pistoleiro José Maria Chaves. Eu digo pistoleiro porque ele ficou conhecido como pistoleiro, ninguém sabia esse lado dele, ele era industrial, ele tinha uma fábrica de doces, no bairro Pissarra, já estava foragido da Justiça do Rio Grande do Norte Por uma questão de agressão Depois surgiu a história de que era uma agressão insignificante Que não justificaria tamanha perseguição E tudo começou por causa de uma agressão física Ao advogado Manuel Lopes Veloso é, O que se conta sobre essa história É que havia, isso o Zé Maria Chaves contou no seu depoimento tanto as autoridades policiais quanto no poder judiciário Havia contra ele, na justiça do Rio Grande do Norte Um processo por lesões corporais Porém, uh, o que incrementou a confusão que resultou da chacina Foram exatamente esses conflitos que ele assumiu com autoridades locais Em 1973, uh, de acordo com os relatos da época e por motivos ignorados Ele e seus empregados, que se chamavam Altamiro e Benedito Agrediram o advogado Manuel Lopes Veloso já falecido, ele faleceu no ano de 2011 Os funcionários foram presos e condenados Mas o José Maria Chaves, que foi o mentor intelectual da agressão Foi indiciado, não foi processado Embora o delegado do primeiro DP, Joaquim Farias Tenha solicitado inutilmente sua prisão preventiva Então a partir desse episódio Se desencadeou todo o processo que resultou na chacina do posto 15. São as tais consequências da vida O agredido o advogado Manuel Lopes Veloso, muito conhecido em Teresina, pessoa do maior conceito em Teresina, juntamente com o coronel Joaquim Farias, que era ex-tenente-coronel da PM, em 1962, delegado do primeiro DP, o também delegado e futuro promotor, na época o Genês Moura Lima era, era delegado de polícia, ele também faleceu no ano de 2011, eles passaram os três a pressionar a justiça de Mossoró, no Rio Grande do Norte, exigindo uma carta precatória para prender o José Maria Chaves E aí tudo começou exatamente desse episódio Mas o José Maria Chaves foi levado a julgamento e foi absolvido 7 a 0 Esse julgamento ele foi anulado pelo, pelo, pelo Tribunal de Justiça do Piauí E antes que se realizasse o novo julgamento Antes que ele fosse julgado novamente Ele foi morto na zona sul de Teresina é, Naquela região ali que fica no cruzamento das avenidas Barão de Gurgueia com Walter Alencar. Mesmo ali naquelas proximidades, ele tinha um relacionamento com a pessoa e foi exatamente ali que aconteceu um confronto com a polícia, um novo confronto com a polícia e desta vez ele levou a pior o Zé Maria Chaves. Mas essa é outra história, eu posso contar para você oportunamente, se quiser conhecer essa outra história é, sobre a morte do pistoleiro. É, nós vamos para 200 likes, tá bom? Deixa 200 likes nesse vídeo e, e aí eu conto para você a história da morte do Zé Maria Chaves é, por um tenente da polícia militar, um tenente destemido, um homem corajoso e que, na verdade, se tornou um dos grandes heróis da população de Teresina àquela época, por ter enfrentado e vencido o infame pistoleiro Zé Maria Chaves. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos, familiares e admiradores Tony Rodrigues, Além da Notícia